Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogo! <risos> no vídeo de hoje, vamos para mais um duelo! E agora contra My Valentine! Damas primeiro! É hora do duelo! Pegue uma carta baseada no field. Finish my turn. Minha vez! a carta mágica, escolha difícil! Uh! Essa carta permite mostrar cinco cartas para o adversário e em seguida ele escolhe uma dessas cartas para vir para minha mão. Agora eu invoco o Tomate Místico! Tomate Místico, ataque! My face down, o quê? Muito bem, graças a vocês com o tomate místico eu posso invocar a bruxa da floresta negra! Coloco uma carta e termino meu turno! Sua vez! I play a magic card! Espaladão da Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! My turn. Joga Jogo a carta do retorno, seguro. Oh, I am so good. Droga. Toma Not bad, huh? I end my turn Eu invoco o CBEL! Finish my turn! Coloca o monstro na defesa e termina meu turno! <risos> This is so much fun! O quê? Essa não! Minha vez Coloco um olho na defesa E uma carta virada pra baixo E termino minha jogada Você atacou a máscara das trevas It can't be. Essa carta teve que pegar uma armadilha do cemitério Revelar a carta armadilha uh, a trap. Chamado dos mortos Não pode ser essa casa vem me trazer de volta a bruxa do cemitério. Finish my turn. Coloco um monstro na defesa e uma carta virada para baixo. I end my turn. Ah, não, de novo. I play a magic card. Você atacou o pinguim. It can't be. Agora eu posso mandar dois monstros de volta para mão. E com isso, sobrevivi mais um turno. Finish my turn. hmm. Coloco um monstro na defesa e uma carta virada para baixo. E acaba o meu turno. Play a magic card. A trap? Ah, tarde demais Eu revela a carta armadilha Reserva de soldado E agora eu posso pegar as três partes que eu vou para o cemitério Para completar o quebra-cabeça Eu invoco Exórdia, o proibido o E é isso aí se você perdeu os duelos anteriores, clica aqui no card e confira a playlist correspondente. E aí, tá feliz de duelar? Então acesse o nosso servidor do Discord e vamos pro duelo! Então é isso! Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Conto com a sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!